Oi como vocês estão? Já tô aprendendo a falar japonês aqui nesse país, tá ótimo! Hoje a gente tá indo para onde? Para onde que a gente tá indo hoje? Pra onde que a gente tá indo? A, gente tá indo? a Paula tomou um banho de Machado! <risos> Nós estamos indo hoje, para onde que a gente tá indo hoje? A gente vai conhecer o Mickey, cara, a gente tá indo pra Disney Tokyo. então, cara, eu vou conhecer o Mickey, vou abraçar o Pruto, vou abraçar a Ariel, se você interessado nesse vídeo fica comigo e arigatou gozaimasu. Que eu tô na Disney! Cadê o Pluto? Cadê o Pluto? Cadê o puto? Eu quero pegar o puto. Eu quero, eu quero, eu quero abraçar o puto. A gente veio conhecer o Disney Sea, na verdade, né? Não é o Disneyland, porque o Disney Sea é o único parque do mundo todo que é, que é o Disney Sea, na verdade. Só tem no Japão. Então, qualquer outra Disney aqui, que vocês forem, não tem o Disney Sea, é só no Japão mesmo. Então, a gente decidiu vir no Disney Sea em vez de ir no Disneyland. Mãe, desculpa os palavrão aí, tá? Sei que a minha mãe me ligou outro dia falando que ela falou muito palavrão nos vídeos. Desculpa aí, viu mãe? Eu consigo parar de falar essas merdas. Então é isso, né? Cheguei na Disney mesmo aqui, tô aqui dando um rolê. Que lugar incrível, que maravilhosidade, cara. Eu já até comprei um, um, uma orelha do Mickey. Como eu tô na Disney, eu vou fazer esse vídeo falado pra vocês. A maioria, a maior parte do vídeo vai ser falado. É dica de uma das pessoas que sempre veio o meu vlog Pediu pra fazer o vídeo um pouco mais falado Sem a minha cara Já que eu sou feio Então eu vou fazer a parte do vídeo um pouco mais falado pra vocês da parada, sabe? Sim. Que, que loucura, velho Olha o fogo Vamos na montanha do Indiana Jones agora A gente acabou de ir na montanha russa do Indiana Jones A Paula não viu nada Porque ela tava de olho fechado tipo... Eu fiquei Ai meu Deus, vou morrer! Eu calho de medo, eu tenho muito medo de medo. Aqui no Japão as pessoas têm essa, essa cultura de amigas, né? De andar igual, com, com as mesmas roupas, né? Tá vendo essas duas meninas aqui na frente? Com as mesmas roupas, com uma mochilinha, mesmo tênis, mesmo tudo. Tô pensando em comprar uma roupa pra andar igual com a Paula, o que vocês acham? É, a gente tá pensando nisso. É, eu vou deixar uma enquete pra vocês nesse vídeo aqui. Vamos dar a opção pra galera fazer a enquete, babies. Que roupa vocês querem que a gente compre? Pra andar junto aqui no Japão, ou roupa do Pokémon, Pikachu, Pikachu, ou a, uma roupa de qualquer marca, mas às vezes as mesmas cores e tudo mais, ou a, a terceira opção eu vou deixar pra vocês, não sei, tô sem ideias. a na Disney tem uma parte, que é os Estados Unidos na antiguidade né? Olha isso. equindos American Kings. Waterfront, American, Water... Waterfront American Waterfront Parece que tá numa cidade mesmo É outro nível, assim Meu vídeo de hoje vai ser só Disney Só Disney, eu preciso de três vídeos pra mostrar tudo que tem nesse parque, cara os caras é, é, é sem noção, cara. É, não é meu. É detalhe assim, detalhinho pra tudo assim, cara. Fazer aquela pausa pro rango, né? Como era um restaurante italiano dentro do, da. Muito bom, cara. Olha que bonitinho o restaurante. Olha que bonitinha essa mina que eu tô pegando aqui. 今日 já vi, cara, olha, cara, tem muita coisa bonita que eu já vi na minha vida Agora esse bagulho da Ariel é Faz, sim, impressionante, é. é uma super produção, cara É impressionante, só é engraçadíssimo porque é em japonês. É então boa, tem, é um japonês Tem os caras cantando Ah, kirou non, só não bom, só no eu não entendo o que eles estão ah, vale engraçado. a pena, só pelo, pela, pelo show Chorando na Disney. Eu e a Paula já estamos chorando. É foda. Porra, como é foda. Vai fazer passeio de trenzinho aqui na Disney. A gente tá voltando tanto a ser criança, mas tanto essa criança, tá muito foda. Galera, eu queria deixar uma novidade pra vocês aí, só pra fazer um adendo no vídeo, enquanto a gente tá na Disney eu não consigo parar de pensar em vocês como né, clientes e possíveis estudantes vindo pra agência. Então, tem uma forma de pagamento que eu consigo fazer pra vocês que vocês não pagam a primeira transferência de vocês. Então, eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês, o aplicativo chama TransferWise, e vocês podem transferir dinheiro do Brasil pra Austrália ou pra qualquer outro país, sem pagar a taxa de transferência, a, pra, pra primeira taxa, tá? Pra primeira transferência. Com esse link que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. se então, vocês cliquem nesse link aqui do TransferWise aqui embaixo, faz o cadastro de vocês, e vocês conseguem mandar dinheiro pra família, ou quando vocês estiverem aqui, etc. Ajuda bastante. Diga do A gente tá indo ver o teatro do Aladinha agora, cara. Nossa, você me dá um tapa? Eu só me batendo, velho. Aladinha é tipo um dos desenhos que eu mais gosto da Disney de todos os tempos. Então, com certeza eu vou chorar aqui dentro também. Aladim e Toy Story são duas coisas que, cara, não tem como. Pra mim, é infância demais. A gente veio aqui agora esperar pra assistir o Fantasmic, que é a última apresentação do dia, o encerramento do parque. É mágico! Meu Deus do céu, que lugar! Muito, muito bom! Não tem idade! Muitas lágrimas! Muitas lágrimas. Bom, a gente vai ficando por aqui, esse vídeo deve ter ficado muito longo. Eu espero que vocês tenham curtido muito essa experiência mágica com a gente aqui na Disney hoje. Muito obrigado por estar acompanhando o Mochilão, Eu espero que vocês estejam gostando dessa trip irada que a gente está fazendo aqui, a gente está gostando demais de compartilhar tudo isso com vocês. E vocês já sabem, se você gostou desse vídeo, Dá aquele like, compartilha, segue nas redes sociais, compartilha o vídeo para ajudar o canal. E muito obrigado pela sua presença e paciência aqui com The Hotch na Austrália e agora no Japão. Então a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau!